A Secretaria Extraordinária da Família. Muito já foi dito aqui da falta de necessidade de mais uma secretaria. E aí eu queria colocar dois pontos. Existe no Distrito Federal a política pública de assistência social, hoje gerida na Secretaria de Desenvolvimento Social. Essa secretaria tem as previsões de fazer toda a coordenação dessa política pública execução através de instituições que estão definidas em lei, como os CRAS, os CREAS e as unidades de acolhimento. Não pode haver nenhuma usurpação das atribuições da Secretaria de Desenvolvimento Social. Está consolidado em lei. Famílias. Existem várias famílias e ninguém pode negar a pluralidade da família. O conceito de família é ampliado. Todos os arranjos familiares plurais e diversos precisam ser reconhecidos porque a interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre família a partir da Constituição de 88 são todas as famílias. E a minha família, que é uma família LGBT, ela também é família. E outros arranjos familiares também são família. Houve muita modificação no governo do Distrito Federal nas últimas duas semanas. São o efeito rebote da operação abafa da CPI da pandemia. E é essa interpretação que eu vejo que a opinião pública faz também sobre as modificações que aconteceram no governo do Distrito Federal.